Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mizell BM falando. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui, à nossa página também do robô Freedom Pro, mais gerenciador, e ao canal Crypto Space Marketing. Quero dizer para vocês que estamos super, super felizes aí com os resultados do Freedom Pro, ok? Do robô em Forex trade em Forex e hoje é dia 9 do nove de 2020, tá? 9 do nove de 2020, os resultados estão fantásticos, eu desliguei aqui o robô, ele está desligado agora, tá? Porque eu estou dentro da corretora e eu vou fazer um saque, o dia já começamos lucrando, aqui abaixo, tá? R$ 20,78 centavos, já iniciamos lucrando, veja aqui a sua esquerda superior, que é uma conta real, operando real, ok? Não é conta demo, e vamos lá então, você que tem interesse, deseja ter um robô desse operando para você 24 horas, veja abaixo na descrição desse vídeo, o nosso contato, a, o link da nossa página para você saber as informações, nós temos o um valor é, a, da venda desse robô aqui para te apresentar, parcelado também ou à vista, ok? Com suporte, instalação em todo o Brasil, ok? Então seja muito bem-vindo e vamos para aquilo que ah, interessa nesse vídeo, ok? Então estamos aqui dentro da corretora, essa aqui é a minha conta, 8963826, tá? Então aqui vou mostrar para vocês aqui, ó, aqui à esquerda, 8963826, essa é a conta aqui do robô, tá bom? Então, aqui dentro da nossa da corretora, vou dar aqui uma atualização na página para ver se atualiza um pouquinho mais o valor, mas eu creio que é isso mesmo. Nossa banca é de 3000, porém vamos sacar então hoje aí 150. Vamos deixar aí dentro R$ reais e vamos sacar 150, OK? É, vamos então ao saque, vou mostrar para vocês o passo a passo aqui, withdraw, tá? Que é aqui ah, muito bem que é o a ah, vamos dar o lo, login novamente né pronto já estamos logados novamente estamos logados aqui novamente e agora vamos fazer o processo do saque tá bom então lá no início se você tá usando a corretora XNES eu vou vir aqui no início tá onde estávamos e vou aqui então withdraw que é o saque Ok eu posso mudar para português também se você tiver interesse aí fica mais fácil para você mudar para português, OK? Então levantar fundos, tá? Vamos clicar, você fez a inserção da sua banca aqui dentro por boleto, em dinheiro em reais, você só pode sacar em reais. Então bank transfer ou aqui também. Muito bem, eu vou eu vou digitar aqui o valor, OK? Digitar o valor. Tá? 150 e vou clicar em seguinte, ok? Aqui em seguinte. Aliás, eu vou, vou, vou sacar 160, que é 164, 160 e seguinte. Logo após isso, vem aqui a, a introdução aqui do código recebido por SMS. Vou dar um pausa no vídeo aqui rapidinho para eu pegar o código e já voltamos. Ok voltamos então aqui gravando novamente e vamos então inserir aqui o código tá você tem um código aqui que você recebe no seu celular Ok esse código é randômico você tem essa segurança aí legal para você né, conferir levantamento tá muito bem você coloca o seu CPF bem depois o nome do banco aí depois o código da agência bancária né eu gosto de usar o banco Inter um banco muito bom onde eu recebo rapidamente nele vou pegar aqui aqui é o número da conta muito bem e tipo de conta. Tudo em inglês aqui. Checkings, joint e assim por diante. Você vai escolher abaixo. O último opção. Savings. Tá bom? Savings. Muito bem. Aqui na conta você tira o tracinho. Não deixa o tracinho. Veja se está tudo checado aqui. né Checado aqui do banco. É setinha. Checado, checado. Verdinho. E savings. E você confirma então o levantamento do valor que você quer Ok confirma muito bem seus fundos estão chegando ou seja tem todos os seus dados e agora é só aguardar na sua conta bancária Ok pessoal então repetindo aqui o nosso robô freedom está aí com valor fenomenal ele está com uma configuração muito boa Nós temos algumas configurações desde, desde mais conservador até semi-agressivo tá? estamos tendo um retorno muito bom, fantástico aí com o robô, deixa eu só ver aqui se eu tenho aqui, essa aqui são algumas das informações de lucratividade dos últimos dias do dia 1 até o dia 8 hoje é o dia 9 né? você pode conferir aí tá? então dia 1 aqui 5.8% 2.8%, 1.7%, 1.3%, 0.7%, 3.3%. Você vê que é alguns dias menos, mas outros dias compensando um pouco mais com a banca de 3000, tá bom? Então, é, na verdade, eu tenho aqui as informações até aqui. Fizemos outros testes com bancas de outros valores, 2000, tá bom? Ah, já, e ele se comportou muito bem com banca de 1000 também, tá? 11%, 7% estava mais agressivo, né? No M15, um pouquinho mais agressivo uh, e assim por diante. Então, a gente tem aí alguns testes muito bons. Temos o backtest. Você que quer é o backtest do robô, a gente apresenta o backtest para você. Uh, tem suporte, ok? Então, você não vai ficar aí desamparado caso você venha comprar com a gente. Fantástica essa opção, essa oportunidade, essa oferta. Robô Pro, Freedom Pro Trader Forex, ok? operando no Forex e ah, trazendo lucros aí, trazendo ah, resultados fantásticos para vocês, para nós também. ok? Então vou ficando por aqui, meu nome é Misael Martins, vai ver na descrição. tá? Vai ter dois telefone, telefones lá e do Leon também. E você pode estar tá acessando e conferindo. Entre em contato com a gente, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.